E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai testar a nova BMW M4 2021 e depois a gente vai testar outra BMW que eu, se não me engano é a M3 GTS também que é do Forza Horizon 4 e veio aqui pro Forza Horizon 5 vamos ver aqui em quais classes esses carros se encaixam eu já fiz uma pré-configuração desse carro aqui, você já vai descobrir em que classe ele encaixa lembrando aos jogadores novatos que cada carro aqui tem a sua classe específica, tá? então se você é novo não manja disso ou se você quer baixar a configuração de tunagem tem uma lista de dicas na descrição onde tem lista de top carros como que você coloca o carro na classe ideal dele esse carro aqui baseado nos números que a gente tem a melhor classe para ele é a classe A aqui na conversão troca de motor eu coloquei o um motor V8 para esse carro aqui eu achei a melhor opção para ele esse carro aqui tem que ter transmissão nas quatro rodas que fica bem melhor ele abaixo é o nível para ele aqui na aspiração da Pra colocar o biturbo como ele é um carro mais para Gameplay e o nível de aderência dele para classe A tá legal eu coloquei o para-choque da BMW o aerofólio também é da BMW a saia lateral é da BMW também e esse detalhe aqui do escapamento para-choque traseiro também é da BMW pneus e aros compostos de pneus esse carro que pode utilizar o pneu de rally ele tá com nível de aderência muito bom para classe a 1,16 e 1,25 esse aqui são os parâmetros da classe A na classe C ele não consegue ter parâmetro de aderência para classe S1 se você não manja disso tem um vídeo na descrição ensinando como que você faz para fazer configuração de tonagem em qualquer carro, largura de pneu dianteiro não precisa, largura de pneu traseiro no máximo, largura de pista você pode colocar a dianteira no máximo largura de pista dianteira você pode colocar na, no segundo estágio estilo de ar tá original, tamanho do ar é original também, aqui no conjunto de transmissão deixa tudo original não precisa mexer, aqui na plataforma e controle, o freio do carro é original que não é bom, a suspensão pode colocar de corrida, barras estabilizadoras pode colocar dianteira e traseira também pra gente ter uma manobra melhor, reforço um chassi nem a pau nesse carro aqui, porque ele já é muito pesado redução de peso, deu pra gente colocar redução de peso de corrida e esse carro tá com 1500 quilos, aqui na parte do motor, a única coisa que eu consegui colocar foi os pistões que deu pra colocar de corrida, esse carro aqui, ele tá com 300 283 de potência ele tá com 1500 quilos esse carro aqui não dá para levar para S1. quanto maior a classe que você coloca nesse carro pior vai ser é um carro para gameplay eu não vou compartilhar essa tunagem porque essa conta não é minha mas esse carro aqui ele é full gameplay mas cara é um carro muito bonito né? é uma pena que ele veio com mano a potência desse carro aqui é uma piada velho vamos testar ele uma corrida aqui no nível bem difícil nós temos essa corrida aqui, que é uma corrida que tem bastante curvas, não tem tanta reta e dá pra gente ver a média que esse carro pode fazer. Eu vou colocar esse evento aqui com esse carro num nível imbatível pra gente ver se o carro anda bem, pelo menos na campanha, né? Vamos lá, vamos ver de qual que é da nossa BMzinha. Uma pena, velho, que ela não tá... Nossa, ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita, eu fiquei impressionado quando eu fiz o evento sazonal, uma manobra bacana Eu espero que eu esteja errado, mas eu acredito que esse carro aqui não é competitivo no modo online não, tá? Aqui na campanha aqui tá num nível imbatível, que no Forza Horizon 1 Lembrando aí gente, pra quem é novo no canal, eu tô fazendo a série do Forza Horizon 1, tá? É, nós já estamos, se eu não me engano, no segundo episódio. Eu já tô com o terceiro episódio pronto, eu tô vendo o dia que eu vou postar Para não dar aquela saturada, né? Não encher muito o saco. Mas cara, tô muito feliz que a galera tá gostando. E eu tô gostando muito, mano. Eu tô muito afim de trazer Horizon 2, Coisa Horizon 3 também. E Need for Speed, Grid, é, Autosport, eu gosto muito. E outros jogos aí, tem o Dush Rally 3 também, que é muito bom. Cara, tá, tá complicado, hein? Tô em quarto ainda. Em quarto lugar. A manobra é boa, tá? A manobra não é ruim. A manobra até que é legal. A galera ficou impressionado com esse carro aqui lá no no rivais mensais só que eu vi que o pessoal ficou meio que desanimado depois aí eu não sei, né quase moço é complicado, hein será que não vai buscar, não? esse áudio aqui tá, tá segurando também eu achava que tinha alguém ali atrás não tá longe Meio pesadinha, hein, mano? Achei ela pesadinha. Olha aí o que, que o cara ia fazendo comigo ali, velho. Ele veio pra dar uma portada, mas não deu tempo. Ah, essa aqui é engraçado, né? Ah, essa aqui era pra ser melhor do que a nova, né? Só que eu não sei, velho O que, que os desenvolvedores fazem Que eles não olham os parâmetros dos carros direito O carro chega pra gente com... Esse aqui, a aderência dele é boa na classe A, beleza Mas esse carro aqui, ó Ele tinha que pesar 1.300 quilos ou oh, beleza Esse carro tá com 1.500 quilos ah, Então ele tinha que ter... Ele tinha que ter... É... Acho que uns... Porque assim é os carros classe A. Se eu não me engano, os parâmetros dele, eu posso até olhar depois. É a média de 1500 de potência que eu já fiz o um vídeo mostrando: é 1500-1300 de peso e 500 de potência. Esse carro aqui tem 1500 de potência e 300 de peso. Olha só esse Mitsubishi Lancer que eu fiz também. E ele é classe A, tá? Esse carro aqui tem 400 de potência, classe A. E tem 1.200 quilos. Você tá vendo que ele é mais equilibrado. Ou seja, aquela BMW lá, ela tá com peso muito alto. Ela deveria vir com um nível mais baixo pra gente poder colocar mais peças nela. Então, eu acredito que ela veio um pouco nerfada, tá? Ela deveria vir... Olha só, ela tem 1.500 quilos. Então, ela deveria vir pra gente aí... E com cara os 600 de potência né para ajudar a carregar esse peso todo aí mas é um carro bacana é um carro legalzinho Olha só a gente tem essa BMW aqui também que vai ser nova lembrando que essa conta aqui é do meu amigo o pessoal que joga no PC eles conseguem pegar esses carros mais rápidos e é perigoso, mas, pelo que eu vejo, o pessoal consegue burlar, não sei o que aí, mas eles conseguem pegar os carros mais rápidos, tá? Inclusive, tem gente andando até com a Project One, a edição Forza, que não vem ao caso nosso aqui agora, beleza? Esse carro aqui, esse carro aqui, a única vantagem que eu vi ele comparado com a M4 Nova é a questão da manobra que aqui está mostrando 7,3. Tem um pouco mais de aderência, porém, tem menos potência mas é um pouquinho mais leve, né? 4 kg mais leve, mas tem muito menos potência do que essa BM aqui. Eu vou testar essa BM no mesmo circuito para mim ver se a gente vai ter a mesma dificuldade ou se vai ser mais fácil. Cara, eu até olhei aqui para configurar, esse carro aqui tá na categoria de track toys. Beleza, vamos lá, mano. Que que esse carro tá fazendo nessa categoria, velho? Nossa, olha a arrancada os outros? Ixi! O que que esse... Eu não entendi. É porque esse carro aqui, eu acho que ele é S1, né? Era pra ser S1, né? Mas eu acho que esse carro aqui não é bom na S1, não. Eu tenho quase certeza. Viu o pessoal falando que esse carro aqui é ruim na S1? Ele tá, tipo assim... É, é, como esse carro é reciclado do Horizon 4 Eu acho que eles nem estão olhando os parâmetros dos carros velho. Só tá pegando e jogando aqui Porque, mano, esse carro aqui não tem nada a ver Essa categoria dele aqui Ué, Parece que tá mais fácil Ué. Ué, O primeiro lugar já tá ali Será que ele é melhor do que o outro? Eu achei que esse aqui é pior Acho que esse aqui soltei manobra, esse aqui. Cara, mas o primeirão também tá foi embora. Que carro é esse que tá no primeiro? Esqueci o nome desse carro aí. Todas as duas BMW parece que você tem que soltar um pouco o acelerador pra fazer a curva, né? Curva de alta ainda. Se curvas curva de baixa, beleza, né? Você tem que tirar o pé. Mas as duas tem que desacelerar muito ó, Pra depois você subir Se botar alguém Mano, exper experimenta depois você pegar Essa BMW aqui é, Bota um nível de dificuldade alto E pega ela pra correr aqui na campanha uhum. eu, acho que essa, esse, eu acho que o Giovanni configurou essa corrida aqui Tá no fácil, velho, é possível porque a outra BMW, eu achei que ela foi mais difícil. E essa aqui tá muito easy. Eu acho que não tá configurado direito isso aqui. Mas embora né? Pelo menos a gente vê de qual que é do carro, mas... Cara, eu não tô botando muita fé, não. É, eu acho que... Deveria ter mais... mais a, a outra BMW, ela deveria ter mais potência. Ela tinha que vir com o um nível mais baixo Para você colocar mais potência nela Esse carro aqui está com 380 300 e pouco de potência Na vida real esse carro eu acho que tem mais de 300 Não sei, eu acho que os parâmetros Que os caras estão trazendo dos carros aí Não tá muito bom não Esse evento aqui não está configurado direito não Mas para não ficar muito grande o vídeo Vamos continuar daqui mesmo Porque foi muito fácil Tá muito fácil isso aqui. Eu acho que a outra que tá bem configurada. Essa aqui não. Mas, uh, andando com o carro, eu percebi que esse carro aqui não ganha corrida online, não. eu uh, Online, eu acho que não. Campanha de boa mano deixa aí nos comentários o que você achou das duas bm no ponto de vista eu testando os carros eu vi que para modo online por enquanto eu não levaria nenhuma das duas só para modo campanha ou então fazer corridas com os amigos eu tô vendo aqui que vai ser tipo a bmw m8 né só que usa hack que vai levar para o modo online o restante vai deixar na garagem para fazer fazer campanha ou correr todo mundo com o mesmo carro agora levar o competitivo esse carro aqui não dá nem a pau então é isso mano. lembrando tem episódio do Forza Horizon 1 aí no canal e em breve a gente vai continuar a nossa série, beleza? Até o próximo vídeo.